Um é quinhentos e trinta e quatro dividido por seis Foi caraca. Aí. Não, essa é aí. Nem parece que teve esse mês. 8 vezes 6. Uhum. 48. É mesmo. Não pode eu sair. Uhum. Eu tô dizendo esse mês ser é muito rápido. Uhum. 48 menos 53. 8 para 35. Esse aqui 5 menos 5 0 Aí abaixa O 4 Fica 54 54 Dividido por 6 O número é o 9 9 vezes 6 54 Cinquenta e quatro vezes cinquenta e quatro, está certo, oitenta e nove vezes seis, nove e seis, cinquenta e quatro. Sobre 5 6 Vezes 8 48 48 mais 5 48, 49 50, 51 52, 53 553 I'm <laughs> going